Ok, pessoal, então agora a gente vai usar o Cy Davis para fazer um histograma, tá? Quando você instala o Cy Davis, ele instala com o programa todo em inglês. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai trocar para português. A gente vai vir aqui em cima no menu, vai em Edit, Preferences, e ele já abre direto aqui numa janelinha em que a gente pode já trocar direto de inglês para português brasileiro. Então agora eu já tenho meu Cy Davis em português. Como O é que, que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar os dados, aqueles dados que a gente mediu. Né? E eu vou entrar nessa tabela aqui. Vou entrar nessa coluna X. O número que a gente vai digitar aqui no sai Davis, ele sempre vai ter a parte inteira separada da parte... Decimal por um ponto tá então, em vez de vírgula, vocês vão digitar com um ponto, em vez de 0,39 é 0,39. Então, para digitar, simplesmente você clica em uma célula da tabela, 0,3987, setinha para baixo ou entra, tecla enter também funciona, 0,2457. Setinha para baixo e vai colocando todos os seus dados. Né? Eu tenho um conjunto de dados aqui que eu, vou, que eu vou colocar aqui já feito. Vou primeiro limpar a coluna aqui. Vou clicar em uma célula e vou colar os 100 valores que eu gerei aqui. Eu gerei isso aqui numericamente, eu não medi os 100 valores, tá? mas vocês vão colocar os valores que vocês mediram. E uma vez que você já digitou todos os seus 100 ou 50 valores de medida de tempo de queda, você vai clicar aqui sobre a coluna com o botão direito do mouse, vai clicar com o botão esquerdo, vai vir em gráfico, gráficos estatísticos e mandar ele fazer um histograma. E aí pronto, né? ele faz um histograma automático para você, bonitinho. né? Tem algumas coisas aqui que a gente pode controlar nesse histograma. A primeira, a primeira coisa que a gente vê é que ele já faz um histograma em intervalos de 0,1, intervalos de largura 0,1. O que quer dizer isso? Quer dizer que daqui para cá entre esse cara e esse cara é 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, por aí vai. E ele vai contar quantos, quantas quedas ocorreram com o tempo entre 0,1 e 0,2, 0,2 e 0,3, 0,3 e 0,4. Tá? Então. Como é que a gente muda a largura desse delta x aqui, desse delta t, na verdade, né? Que, que vai ser o intervalo, a largura da caixinha onde eu vou contar quantos eventos ocorreram entre t e t mais delta t. Eu posso vir aqui no nesse número 1 que tem aqui, clicar com o botão direito do mouse e vem propriedades e clico Desculpa, com o 1 você clica com o botão esquerdo E vem em propriedades E clico aqui tá? Então, clico aqui na tabela 1 E na tabela 1 ele fala, olha, vou fazer binning automático Esse binning é justamente a largura né, da caixinha É o teu delta T Entre 0, entre 0 e 0,1 0,1 e 0,2 0,2 e 0,3 Tem uma diferença de 0,1 você pode mudar isso daqui simplesmente desselecionando o binning automático e mudando né, o tamanho do binning. Por exemplo, eu posso dizer que eu quero segundos. 0 0 segundos? 0,05 segundos. Quantas quedas ocorreram entre 0 e 0,05 segundos? segundos. Quantas quedas ocorreram entre 0,05 e 0,1 Quantas quedas ocorreram entre 0,1 e 0,15 segundos? Né? Então isso daí é o que você vai fazer, uh, é o que vai acontecer quando você muda o tamanho do, do, do BIM. Né? E o tamanho do BIM, nota que se você aplicar, ele muda um pouco a cara do histograma. tá certo? Ele vai mudar um pouquinho a cara do histograma. Então a gente pode... Né, Deixar esse cara daqui dentro do razoável, me parece que 0.05, um uh, intervalo de 0.05 pode ser razoável, tá? É uma questão um pouco de vocês brincarem com esses valores aqui, 0.02 por exemplo, e ver como é que fica a cara da tua, da tua curva, tá ok? Eu vou deixar desse jeito aqui, em 0.02 e vou fechar, dar um ok. E agora eu vou ter que ajustar a minha curva por uma curva... Né? Essa, essa, esse meu histograma aqui, eu vou ter que tentar ajustar uma curva gaussiana. Né? Ou seja, dada uma expressão para a curva gaussiana, eu vou encontrar os parâmetros dessa gaussiana que fazem com que ela passe melhor pela maior parte dos pontos ali, se possível. A gente já vai ver, a gente já vê aqui de cara que não vai dar para passar por todos os pontos, né? por todos os topos de caixinha dessas barrinhas aqui. Nota que essa barrinha aqui tem pouquinho. Isso quer dizer que eu fiz poucas medidas. Tá? Então você nota que sem medidas ainda é pouco. Mas o nosso equipamento né, nos, é, não nos permite fazer muito mais do que sem medidas sem a gente enlouquecer. Então a gente pega isso. Que que a gente, como é que a gente vai ajustar a curva gaussiana. A curva gaussiana, ela é, ela tem uma expressão matemática que tem essa cara aqui, tá? Lembra que sigma é o desvio padrão e mi aqui nessa nessa expressão é o valor médio da tua variável que você mediu. Ou seja, é a média simples aritmética dos tempos de queda. Tá? E é por isso que a gente usa programas como o Davis, né? Porque se a gente tem 100 dados Ficar fazendo todos esses cálculos na calculadora né? Isso é coisa da época que eu fiz graduação Nessa época sim, a gente fazia né? na calculadora mesmo Era muito difícil é, ter um computador né? em 1991 Quando eu fiz laboratório de física experimental Hoje a gente tem programas como o Davis, Como o Origin, como o Gnuplot Então a gente faz as coisas lá então, né, dá uma olhada nessa expressão aqui, a gente vai ter que digitar essa expressão no Saidez. Tá? Em particular, ao invés desse 1, a gente vai colocar um parâmetro A para levar em conta que a nossa gaussiana ela não é normalizada. Ou seja, eu não estou dividindo né, o número de ocorrências pelo número total de ocorrências. Então, coloco aqui um parâmetro A. Mas lembra que eu vou colocar esse, esse valor aqui, que é a média, e esse valor aqui, que é a variância. Que é a variância não, que é o desvio padrão na minha, na minha equação. Tá ok? Então a gente volta lá no site Davis. Clica em cima de uma das barrinhas aqui do histograma. Clica no botão direito né, do mouse e você vai em Analisar e no Assistente de Ajuste, tá? então deixa eu até botar aqui em cima para não cortar, vai em, clica com o, botão, com o botão direito em cima de uma das barrinhas, vai em Analisar, Assistente de Ajuste, clicou no Assistente de Ajuste, vai, vai abrir uma janela, né, em que você vai aqui? Você vai digitar a expressão da função que você quer usar como modelo para ajustar os seus dados experimentais. Então, você vai dar um nome para essa, essa função: minha gaussiana. Tá certo? Essa minha gaussiana eu vou deixar só com o parâmetro a, ok. Na verdade, eu deveria ter feito uma outra coisa aqui. Então, eu vou fechar esse cara aqui por enquanto. Né? Primeiro, eu vou ter que tirar o valor da média e do desvio padrão. Como que eu faço isso? Eu venho aqui na, na, na coluna da tabela, clico com o botão direito do mouse e estatísticas das colunas. No que eu clico em estatísticas das colunas, aparece uma janelinha, que se eu aumentar o tamanho dela, ela me dá justamente os valores que eu quero, né? o, valor, o valor da média e o valor do desvio padrão, tá? então agora sim, eu vou clicar com o botão direito em cima de uma barrinha do histograma, vou lá em analisar, assistente de ajuste, lá no último, a última opção. E aqui eu coloco minha gaussiana. Minha gaussiana. Minha gaussiana só vai ter um parâmetro, que é o parâmetro A. E aqui eu vou entrar a expressão da minha gaussiana. Tá? Então a minha expressão da minha gaussiana é A dividido por SQRT, que é a raiz quadrada, de 2 vezes e vezes é o asterisco. Né? tem que colocar o asterisco, porque senão o site dele não vai entender 2 vezes pi esse vezes esse essa raiz né ela vai estar tá multiplicada por uh, pela minha variância pela minha variância não perdão pelo meu desvio padrão e o meu desvio padrão é 0.098. 7371 aqui pela, pela minha tabelinha. Fecho esse parênteses e fecho o parênteses de novo. Então, esse parênteses fecha com esse, esse parênteses fecha com esse e esse fecha com esse. Perfeito. E agora eu vou, vou digitar a expressão da exponencial. Exponencial é exp. Abre parênteses, e aqui eu já vou abrir e fechar, porque senão eu posso esquecer de, de fechar algum parênteses e vai dar pepino depois. Então, exponencial de menos meio, vezes, agora, abro parênteses e fecho parênteses, entro no parêntese que eu acabei de abrir e fechar, é, abro parênteses e fecho parênteses de novo, vem aqui e agora x menos a média. A média, segundo a minha tabelinha aqui em cima, é 0.386272. Toda todo esse cara daqui vai estar dividido pelo desvio padrão, que é 0.0987371. E todo esse Todo esse termo aqui, né, que é x menos, a me... x menos a média dividido pelo desvio padrão, todo esse cara daqui vai estar elevado ao quadrado. E elevar alguma coisa à outra no Sy Davis é circunflexo e bota aqui o 2, que é o quadrado. Tá certo? Então agora eu escrevi a expressão da minha gaussiana, vou salvar... Tá? Quando eu salvo, ela fica na seção de funções definidas pelo usuário. E aí eu venho aqui e peço para ele ajustar. Tá? No, que ele, no que eu clico em ajustar, ele vai ter que ter um valor inicial, um chute inicial para... Eu não sei quanto é que é, vou aceitar o chute inicial dele. Pode ser que dê errado, mas... Eu vou supor que vai dar certo, esperar que dê certo, ok? E aí, né? Tá tudo aqui, ajustar. Ele não conseguiu determinar um valor de a uh, bom bastante aqui dentro do número de iterações que ele que ele faz aqui. Vamos tentar um pouquinho, vamos tentar mais uma vez. Ah, agora está melhorando. Então, ele né, determinou aqui uma gaussiana que... A gente pode até tentar mudar o valor de A aqui. Vamos tentar botar um valor de 4 para começar de novo. Né? Eu dou um ENTRA aqui e vamos tentar mandar ele ajustar de novo. Pronto. Tá? Então, o que ele... O que ele fez aqui foi simplesmente ajustar o valor de A. E nota que, né, sai uma gaussiana que não vai ajustar perfeitamente a nossa curva. Tá certo? Ela não vai ajustar perfeitamente a nossa curva. Não tem jeito. Tá? Isso aqui é o melhor que se pode fazer dentro do, dentro do possível. Tá? Então você fecha a janela de ajuste e você não fecha a janela de, de registro de resultados porque aqui é que vai estar tá, né uh, aqui que vai estar tá, inclusive a tua a tua expressão tá aqui na janela como a gente mandou ele ele fitar duas vezes a gente tem que clicar em cima de uma das curvas recém ajustadas aqui que é essa curvinha mais fininha a gente vai pedir para ele remover um desses ajustes, e aqui nós vamos clicar de novo em cima da linha e vamos pedir, nós vamos clicar aqui no 1 com o botão direito do mouse e vamos em propriedades, e aí a gente vem aqui no ajuste não linear, número 2 que a gente manteve ali, ok? Esse cara aqui eu vou mudar a cor da linha, vou mudar para azul, nota que ele já mudou para azul aqui, mas essa linha ainda está muito fininha, então eu vou mudar também a largura da linha. Eu vou mudar para largura 3. Que vou aplicar no que eu aplico a curva agora, né? Fica bem mais visível, tá certo? Inclusive, isso vai ser importante para quando vocês colocarem o gráfico no relatório. E, e do OK, então agora nós temos o nosso gráfico aqui. Ele está pronto, né? Quase pronto para ser incluído num relatório. Nós agora precisamos fazer alguns ajustes nesse gráfico, tá? E isso vai ser o próximo vídeo que aí a gente termina de fazer o gráfico no no, no site pronto para copiar, colar num num relatório ou num artigo, tá? Então isso que a gente vai ver no próximo vídeo.